No campo de batalha da natureza, os animais lutam pela sobrevivência. Hoje vocês vão conhecer a história de Mico. Sejam bem-vindos ao MicoPlanet! Estamos na primavera, e é bastante comum a chuva nesta época do ano na região sul da América do Sul. Entre os animais mais aguçados da natureza, vejam esta criatura. Seu nome científico é Jason Ramos. Mas na América do Sul, ele é conhecido como Mico. Mico possui a capacidade de se alimentar sozinho. Vocês podem notar que a sua inteligência é suficiente para fazer a sua própria alimentação na ordem que ele quer. Neste momento, você percebe em que ele chega a ter dúvida de o que colocar primeiro no pão. Enquanto Mico faz a sua refeição, seus pais saíram para fazer uma caminhada na praia. Porém, como é muito comum nesta época do ano as chuvas, não tá isso aí, né? Eles não esperavam por essa. Vamos falar um pouco sobre os pais de Mico. O pai de Miko costuma ficar em seu habitat natural, assistindo jogos na sua televisão. Se ele não está assistindo jogos, provavelmente ele está assistindo o da Atena. Enquanto sua mãe entra na internet através do celular, uma tecnologia altamente sofisticada para ela. A mãe de Miko costuma acreditar em tudo que ela lê ou vê na internet, isso acaba irritando bastante o Miko. Miko, por sua vez, está em seu habitat natural e o seu lugar preferido, o seu quarto. Miko fica caminhando para um lado e para o outro procrastinando, assim acaba não fazendo nada das suas tarefas que precisa fazer. Miko costuma acessar suas redes sociais 24 horas por dia. Quando Miko não está em suas redes sociais, ele está jogando videogame, um entretenimento muito comum para os jovens de hoje em dia. Vocês podem perceber no ninho de Miko que ele dorme com vários travesseiros. Isso pelo fato dele ainda não ter encontrado uma fêmea de sua espécie para ser sua companheira e acasalar. Vocês viram hoje no Mico Planet uma breve introdução de quem é Mico. Nos próximos episódios de Mico Planet você verá como é a vida de Youtuber de Mico e como que ele faz para acasalar. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de clicar em gostei e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Assim, você estará ajudando e nós faremos mais documentários sobre esta espécie peculiar que é Mico. Muito obrigado pela sua audiência e até mais! Eu acho que eu não, tô, não vou caber aqui. Eu sou gordo.